Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura e eu estou gravando andando aqui nas ruas do Morumbi, em São Paulo, no celular mesmo para economizar meu tempo. E falando sobre economizar o tempo, hoje eu quero falar sobre um conceito simples que você pode implementar na sua vida, mas que eu vejo muitas pessoas deixando lá, que na verdade é a velocidade de implementação. Muitas vezes as pessoas recebem dicas, recebem conselhos, recebem sacadas e tal, e não entram em prática. Elas acabam deixando de lado, elas perdem velocidade de transformação. E eu tenho amigos que, pelo contrário, assim que eles escutam alguma coisa, eles já colocam em prática na hora. Eles conseguem ter mudanças muito rápido na vida deles. Então se você quiser ter alguma mudança na sua vida, não fique esperando o melhor momento, não fique esperando uh, o momento realmente ideal para entrar em ação. Faça o que você precisa fazer o mais rápido possível. Se você puder, às vezes faça sem pensar. Às vezes quando eu preciso acordar cedo para correr, é, se eu simplesmente parar e perceber que eu estou com sono, que eu estou cansado, que está muito cedo e tal, simplesmente a vontade de correr ela, ela desaparece e a vontade de dormir predomina. Então isso acontece também com quem acorda é, 6 horas, sete horas, ou enfim, qualquer horário para correr. Então, é isso. Você simplesmente precisa fazer algumas coisas sem pensar, algumas coisas positivas sem pensar, para que de fato o que você faça aconteça de verdade. Então, essa foi a dica do, do vídeo de hoje. Se você quiser, aproveita e se inscreve no canal, curte, compartilhe e entre em velocidade em ação o mais rápido possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!